Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que me acompanham Obrigado a vocês que deixam o like, vocês que assistem, compartilham O canal Rob do Zé chegou aí a 22 mil Temos o canal Zé Maria Lima com 660 mil E vamos que vamos, postando vídeo Gente, eu passei uns dias sem postar vídeo porque eu viajei para outra cidade Fui lá fazer um trabalho em um terreno lá Passei uns dias por lá, meu celular bloqueou Muita gente no WhatsApp, muitas pessoas que querem tirar dúvida lá do canal Zé Maria Lima Tinha mais de 2.500 pessoas no meu WhatsApp, isso, mais de 2.500 pessoas E eu não deixei ninguém sem, sem resposta, graças a Deus Bom, mas chegando aqui gente, eu deixei aqui minha esposa de canto da minha galinha Do jardim, tá tudo em ordem, jardim assim, uma pequena horta que eu tenho aqui e eu quero mostrar para vocês que é possível vocês plantar um pé de milho, um pé de um pé de poejo. Mesmo que seja... Ah, Zé, eu moro em apartamento. Dá. Na sua varanda, um pezinho de poejo, um pezinho de, de alguma coisa, uma planta, dá. É um espacinho pequenininho, mas dá. Não muito, mas um pezinho, um vasinho ou dois, dá para dá pôr sim. Aqui é o meu pequeno espaço. A gente tá sempre aqui em reforma. Isso aqui é os peixes. E aqui gente, eu quero mostrar para você aqui ó, isso aqui é um pé de cabaça né, do, do Norte, cabaça gente, é isso aqui ó, vou mostrar para vocês, cabaça é isso aqui, isso aqui se usava muito para levar água, o agricultor fazia desse jeitinho ó, fazia uma perfuração lá em cima e, e tirava toda a, a, a semente né, de dentro da cabaça e fazia como se fosse uma garrafa térmica. Enrolava um tecido, um jeans, um pano. para manter molhado, para não esquentar. E essa água era muito gostosa. Bom, gente, aí eu plantei aqui. Aí nesse vaso aqui, ó. E esse pé de milho aqui, ó. Olha o tamanho dessa espiga de milho aqui. Vou mostrar você aí. ó. Aqui tá. Tem duas, uma pequenininha e uma grande. Aqui tá quase nascendo milho já. Vamos, vamos ver se vai conseguir. Aqui é no vaso, ó. Ele, ele tá no vaso plantadinho ali, ó. É do milho das galinhas. Ali nós temos outro. Aqui, ó. Temos mais duas espiguinhas. Aqui é pequenininha. As espiguinhas. Vou virar para cá. Esse aqui, ó. Deu bem miudinho esse milho aqui, ó. Bem biquinho porque ó? Ele foi plantado em vaso. Olha ó. O meu sobrinho pegou esses vasos. Eu ensinei o meu, so meu sobrinho plantar... Fazer alguma plantação, né? Aí ele plantou nesse vasinho. E aqui, gente... Ele, as raízes passou para o chão, mas mesmo assim deu pequenininha ó, na miudinha. E ali nós temos outra ali, ó, temos mais duas ali, eu não vou lá que eu vou molhar todinho, ó. Então aqui nós temos um, dois, três, temos aqui sete pés de milho. Aqui temos o limão, com alguns limões pequenininho ó, acho que é limões, né, quando, quando é mais do, do que um, chama-se limões, né. Aqui tem flores, aqui é as galinhas, ó. Maravilha aqui, ó. ó. o galo aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Passou, passou por, por, por uma reforma. E é isso aí, minha gente. Aqui nós temos mandioca. Que essa, essa mandioca é muito boa. E a gente arrancou um pé e plantou ali, ó. Umas caixinhas de leite, Aqui, ó. E a vai fazer muda depois, ó. Em caixinha de leite aqui, ó. Olha Caixinha de leite aqui. Ela tá aqui, ó. Depois eu vou lá, lá pro terreno fazer. Levar a muda. Aqui nós temos aqui uns pés de couve, ó. olha só aqui, olha que lindo aqui gente, esse pé de couve aqui ó, choveu essa noite, tá chovendo né, olha que maravilha aí ó, isso aqui gente com a feijoada, é uma maravilha, aqui nós temos aqui um pé de louro da minha esposa, ó. isso aqui é para pôr na feijoada também, é muito bom, aqui uns pezinhos de cebolinha, ficando legal, e é isso aí minha gente, aqui um pezinho de poejo, isso aqui é um pé de, deixa eu ver agora eu esqueci, Diz que isso aqui é bom para infecção, o chá, acho que é. Mas depois eu vou ver se eu me lembro dela. Isso aqui é as plantinhas de minha esposa. Né? Num vasinho de cimento que eu fiz aqui, ó. Maravilha. E é isso aí, minha gente. Aqui no carrinho de mão aqui, ó. Nós temos temos, temos aqui a Eva Santa Maria, conhecida como Mastruz, né? Maravilha. Pois então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço, muito obrigado a todos vocês, a gente fez essa viagem, lá nessa viagem a gente, eu e um rapaz lá que tem um canal também, canal, é, deixa eu ver, canal aqui ó, Primeira Arte, é um canal que faz podcast né, e a gente fez lá uma entrevista de quase duas horas, em breve vai estar tá no canal Zé Maria Lima e aqui também, aí a minha história, né? Desde quando eu novinho até hoje, mais ou menos, fiz um resumo. Foi duas horas. Ficou alguma coisa ainda, porque senão não erraria muito tempo. Então em breve vai ter a minha história aí para vocês nesse canal, Primeira Arte. E vai estar no meu canal aqui, Rob do Zé e do Zé Maria Lima. Para quem quiser assistir a minha história, quiser saber como é que eu cheguei aqui, o meu tempo aí de, de batalha. E é isso aí, gente. O importante é que eu sobrevivi até aqui. Um abração, até o próximo vídeo. Fui, tchau. Obrigado aí. Esse, esses dois rapazes fizeram para mim um vídeo maravilhoso. Para pôr no canal dele e também no meu. É isso aí. Fui, tchau. Abraço, deixa seu like, comente aqui embaixo. Em breve, hein? Assim, ah, E também vai ter um vídeo de cuscuz de arroz. Cuscuz de arroz. Vai tá estar logo, logo, já está editado. Eu vou postar para você depois, tá bom? Cuscuz e arroz. Vamos que vamos. Foi, tchau.